Vai seguindo essa estrada aí. Vai ter uma bifurcaçãozinha, você vai virar à direita. Lá por baixo. Ó, oh, tem inimigos aí. Oh. Peraí, peraí. Eu posso... Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Cara, aí tá complicado, hein? Tem atirador lá, cara. Se vê o um careca na motinha aí... Vamos dar uma limpada nesse negócio aqui. Bora. Cuidado aí, careca. Não, se tiver visual do atirador, pode derrubar Aí, derrubado. Boa esse inimigo. Boa. Tem visual de dois inimigos aqui. Tô vendo. Um na, na esquerda. É um veterano, né? Tô de olho nele já. São só eles dois ou tem mais? Não. Tem mais é, tem aqui. Tem mais ainda. Né? Terceiro senhor. Número 3. 3, 4. 4 inimigos. Até tem agora. visual do veterano. Tem visual do que tá do lado do veterano. Beleza. Tem um aqui à nossa frente, vou derrubar logo. Acho que ele tá isolado. Batido. Tem o outro um pouco mais atrás ali no barraco. Se tiver visual, pode derrubar. Um pouco atrás do barraco? É, tá barricado. Uhum. Qual é o referencial dele? Pior visão, senhor. Pode Você derrubar. Tá pode derrubar. Boa. Outros dois estão lá na parte esquerda. Tá ok? Abaixa aí, abaixa aí. Da unidade de patrulha aí. Salve, Digo, beleza? Qual é o Digo? O Digo, atirador? Não, o Digo, médico? Não, o Digo, assalto? Não, o Digo, pantera. <risos> Pia, piada <risos> merda do cara. Competindo aí comigo aí? Como com. É. É, é verdade, é <risos> verdade. Tô de olho aí no comandante, no Certe, veterano. Certeza. Beleza. É. Tem um inimigo se aproximando aqui. Eu não tenho visual do outro. Cadê o outro? comandante, o veterano é o que tá de colete preto. O outro eu também não tenho visual não. Acho que ele tá mais pra esquerda lá. Beleza. Vamos avançar. Beleza, avançando. Não atire, beleza? Então, um soldado, leve aproximando aí. Tem visual, do veterano. Ah, o veterano tá aproximando aí. Fica de olho nele. Uhum. Vê se eu vejo o outro aqui. Você tem visual do outro, careca? São... só dois inimigos, senhor. Beleza. Tem um soldado leve, tá no telefone. E tem... Um pesado Pode derrubar. Os dois aí, no caso, né? Sincronizar os dois aí. Né? Derrubar o veterano? Derruba o um veterano e o outro. Beleza. Tô no veterano. Vai lá. Tô no leve. 3, 2, vai. Tem outro Tem. descendo as escadas lá na frente. Ah, sem visual, sem visual. Ele deve estar tá isolado. Se tiver visual pode derrubar. Boa, boa. Batido. Calma aí, podem ter inimigos ainda. Uhum, de Tem uma mina aqui à frente, ó. É... Cuidado com a mina aí. A área externa eu acho que tá limpa. Sim. Hum, tô vendo. Cuidado com a mina aí vocês, hein. Capitão? Não escuta. você tá falando é... No mapa tático, consta um ponto de habilidade. Vê aqui. Ah, apareceu pra mim aqui também. Deixa eu ver. Dá pra ver no mapa tático. Uhum. Vai informação aqui, é você quer a Operação Rebelde, Suprimento ou Ponto de Habilidade? Ah, achei é... Isso aí, Suprimento? Uhum. Marcando Suprimento. Boa, boa. Estava descendo um avião de pega agora. Poderíamos fazer um favor às vegantes e conseguir suprimentos para eles. Pegar um avião e voar para uma pista aliada, Simples. Hum, tem inimigo aqui dentro uhum. Ah, pode derrubar esse vagabundo aí Patrinhos. Boa. Careca, fica de olho nas seis, aí. Positivo. O é. é que a gente tá aqui, vamos dar uma olhada. Pega a esquerda aí, crush. Beleza. Vou vasculhar a direita aqui. Beleza. Mais um inimigo ali. Beleza. Tô subindo aqui. Tô pegando o um caminho pela esquerda, mas tô subindo por aí. Ok. Mais um inimigo abatido aqui. Beleza, tô indo aí. Tô indo aí. Tô chegando aí, tá. Como é que tá aí? Tá limpo? Vou chegar pela sua esquerda. Não, não verifiquei. Beleza. Eu verifiquei totalmente. Camei até pra pegar a bifurcação aqui pra me encontrar com você. Munição aqui. Como é que tá aí, Beleza. cara? Beleza. Vou pegar a munição também. Beleza, seguindo. Cuidado aí, tem inimigo à tem frente. Tem inimigo. Tem visual dele. Acho que ele tá isolado, pode derrubar. Acabou pra esse inimigo. Batido. Beleza. Logo atrás de você. Beleza. Acho que aqui é a saída. Beleza, observando. Já tem inimigos à frente aí. Tô de joelho nos inimigos. Quantos? Só vi um? Também, só um. Tá vindo? Ele tá vindo. Esperar ele vir e passar fogo. E aí, ué, sumiu sem visual, sem visual. Opa. Hum. Tá aí atrás, o careca tá nas seis aí, né? Cara, meu jogo tá todo branco. Opa, vamos recuar, Cross, vamos recuar. Não tô vendo ninguém, tá todo branco meu jogo. Beleza. Beleza. Uh, o oh. careca caiu. Ué. Cuida das seis aí, Cross, vou puxar aqui. Caramba, meu jogo quebrou aqui. Pior que você caiu, mano. Seu personagem que tá caído aqui É, tô... Olha, o jogo quebrou pra mim aqui, tá todo branco Caraca, bicho Mas você, só... você recebeu dano ou não? Recebi é dano Não, ele recebeu você... dano. dano, ah. tá caído ele lá Ah, beleza, beleza Então vai com calma aí que tem inimigos à frente Caí. Ah, tipo como se estivesse no céu, mano, tem só um inimigo aqui, é Dois, são dois, Caraca. morri Pô, só caminho, tomar cuidado. Cuida das seis aí. A careca perdeu o chá. foda viu? Não tem paz, vai passando cima já novo. Arrumou uhum. o jogo todo. Tava todo branco na mina. Vou dar salve aqui. Beleza. Uma batida. Cuidado das seis aqui. Ok, ok. Inimigos à frente. Nossa, tem muito inimigo. Que é isso? Tem muito inimigo aqui à frente. Nossa, cara. O é... cara vieram, um, sei lá, uns um seis, sete inimigos aqui. Que é isso, cara? Muito sem noção isso. Tem um inimigo só aqui. Pode avançar aqui. Dá pra me levantar que tem inimigo nenhum aqui. Ó, tem um voltando agora. Vixe, vou morrer. É foda que o, o tempo, velho. O tempo é, é muito curto. Morrer. É, é ridículo, o tempo é ridículo. É tipo 30 segundos, tá ligado? Caralho, mané, foi cercado aqui, viado. Não tem.. Não, não tem. assim, não tem.. não tem lógica nenhuma esse tempo.